Não haverá, a, a diz que não chove, que há uma escassez em Israel completa. Israel vai pagar por causa da, do que eles fizeram contra Deus. Muito mais acabe e também Jezabel. Ele profetiza, foge, esconde por um período, vai passar um tempo no, no ribeiro do Querite. Do quando está perto de acabar esse período de seca, Deus manda ele aparecer de novo. É o contexto do, do Deus que nós temos. Deus manda ele surgir de novo e aparecer para Acabe. Porque existe um tempo de esconder, o um tempo de aparecer, é, irmão? Verdade. Nesse período Deus manda ele aparecer. Deus diz, olha Elias, aparece e te mostra para Acabe. Quando ele chega, irmãos, para se mostrar para Acabe, a Bíblia diz que ele encontra um homem no meio do caminho. Se chama Obadias. Obadias era Obadias era mordomo de Acabe, encarregado da casa de Acabe. Obadias vai pelas fontes dos rios fazer duas coisas. Vai ver se você encontra pastagem para os animais, porque a água acabou. E segunda coisa, de repente por aí você encontra um homem chamado Elias, que causou toda essa desgraça em Israel. E outra, uma coisa, Obadias é encarregado, mordomo da casa de Acabe e crente. Desde a mocidade. Olha Aleluia. Olha Mordom, um chefe encarregado e crente desde a mocidade. Obadias encontra com Elias. Obadias conhece Elias, mas Elias não conhece Obadias. Obadias conhece Elias porque Elias é uma figura falada em Israel. Não por causa dos escândalos que ele envolvia. Não por causa, homem, não por causa dos desvios que ele envolvia. Porque a Bíblia diz que ele era um santo homem de Deus. Aleluia! Aleluia. Mas por causa das obras que Elias fazia. Tomadis vê e diz: conhece esse homem. De longe. E quando Abadias encontra com Elias. Elias. Eu preciso encontrar com Acabe. Eu achei interessante, irmãos. Já estou no meio, tá, irmãos? Achei interessante que a apresentação de um com o outro isso me tocou demais. Porque quando Acabe diz, olha, vai falar. O Elias diz, vai falar para Acabe que eu sou Elias, que eu vim para encontrar com ele. Ele diz, Elias, eu não posso fazer isso. Se eu vou fazer isso, eu vou morrer. Porque daqui a pouco o Espírito de Deus te pega e te transporta para outro lugar. E ele vai se apresentar para Elias. E quando ele vai se apresentar para Elias, ele diz, Elias, talvez alguém nunca te contou, escrito desse jeito, por acaso, olha para mim, por acaso, meu senhor, ninguém nunca te contou? te contou o quê? Eu sei que você é mordom, sei que você é chefe encarregado da casa de Acabe. Ele diz, não, eu sou crente desde a minha mocidade. Não tenho quebrado a lei do Senhor demais. Você pode me conhecer, porque eu não sou pregador.